Hoje vamos falar sobre grampos móveis antiderrapantes para tênis e botas, os famosos crampons urbanos, né? Mas antes da gente prosseguir, não esqueça de se inscrever. Se já se inscreveu, dá aquela curtidinha para manter o canal em evidência, ok? A gente está acostumado a ver crampons, né? É, é, que são os, os, os os solados, solados móveis antiderrapantes derrapantes para botas em atividades de alta montanha né? é, para dar estabilidade evitar deslizamento evitar derrapagem né? É, evitar que se escorreguem né? e ajudar ajudar na progressão mas existem os crampons para ser usados no dia a dia, os grampos móveis para ser usados. No dia a dia, isso é muito comum em cidades aonde o inverno é, é em, em torno de zero graus ou abaixo de zero graus e aí deixa tudo escorregadio deixa a calçada escorregadia, a estrada escorregadia, o piso escorregadio, a grama escorregadia, né? E aí são criados crampons portáteis para estas finalidades. alguns crampons portáteis para o uso urbano, para atividades de inverno, até que são resistentes. Né? não são, claro, é, nem chegam perto dos crampons é, de alta montanha que são criados para serem seguros e resistentes e para atividades que mais exigentes. mas esses crampons urbanos, eles são criados, são produtos leves, né? Portáteis, é, criados para atividades do dia a dia né, para aumentar a aderência para evitar uh, que o seu calçado escorregue né, e, e geralmente são criados para qualquer tipo de, de calçado, botas, tênis né, para que você use uh, e aumente a aderência aí com segurança na sua atividade em geral também são, são dobráveis e fáceis de colocar no calçado de se adaptar lembrando e não são feitos para uso exigente um uso mais intenso são feitos para atividades no dia a dia que atividades são essas caminhada caça né? atividade na grama uh, estradas com gelo atividades do dia a dia calçada com gelo crianças né atividades de pesca né em geral são qualquer outra atividade é, é, na cidade que você imagina que a cidade esteja toda com com gelo e é, ou lisa ou com gelo derretendo e aí aquele calçado que você tem é, no pé nos seus pés no pé de pessoas idosas e crianças não não sejam tão aderentes aí precisa de dar uma forcinha aqui você pode utilizar para terrenos inclinados, trechos perigosos em trilhas, aumentar a aderência em terrenos lisos, encostas escorregadias, travessia de rio perigoso. Qual, né, que você vai utilizar aqui? Eu já já tive esses modelos, né, é, E esse modelo é bem interessante para travessia de rio, para aquatrekking. Em geralmente as pedras são lisas de Dependendo do calçado que você utiliza, ele não é tão aderente. Em geral, as rochas, as pedras estão uh, com bastante limo, né? E isso aumenta muito a aderência. É, é bem interessante usar essa, é, é esse grampo para travessia de rio. Mas eles não são tão resistentes, né? Uma hora arrebenta. Os meus arrebentaram. Eu tive desse também arrebentaram rápido eu gosto muito deste eu tenho já um, uns três anos esse, esse grampo ele é na serra do mar principalmente em, em costas de serra do mar em barro lama a gente não tem neve mas tem barro tem lama né tem superfícies escorregadias é, tem terra arenosa tem, e me ajuda bastante principalmente em descidas né? que eu preciso Uh, lugares que eu não tenha onde agarrar ou tenho mas não tem muita segurança né então me dá bastante aderência esse tipo de, de grampo na, na, na bota no tênis também mas mais na bota é, mesmo com o pé cheio de terra cheio de lama cheio de barro você vê que os grampos dele é, são protuberantes e ainda assim consegue é, se destacar para fora da lama né e alcançar superfícies que me ajudem a, a, a não escorregar é, então é isso Então você conhecer um pouco hoje sobre os os, os grampos móveis para calçados para aumentar a estabilidade para aumentar a aderência os grampos antiderrapantes para uso diário e com um pouco de criatividade escolhendo o grampo certo, dá para usar até nas trilhas aqui, nas nossas trilhas inclinadas, lisas, de serra do mar, com muita lama, muita terra, muito barro, né? muita água, onde a gente precise trafegar com um pouco mais de segurança. Até o próximo vídeo.